Velho. Ele atravessou a porta, aqui, okay, Wraith Mas tinha sal no chão, ele não gosta E aí? Três sal ainda Três? Tem um admin Você O que, falou, que é isso? Mano, o, que o que que é, que é isso? Cara? O que está tá acontecendo aqui? Olha quem que entrou, é eu não sei É o um match, é o um match Mano, falsomofobia, admin O que que tá acontecendo? Que porra é que é esse cara? É. Quem? É o que... Eu tô com medo, é. mano. Ali, ó. Aí ela morre, entendeu? Por isso que é engraçado, ela morreu. Uau. Morte, morte, engraçado. É, morte, engraçado, morte, né? Tá bom, mutar? Ah é. Assim, pronto, Oi. Mutou, filho da puta. É Muta assim. caralho! Muta porra! Não! Estamos jogando Minecraft? É, mod é do Gru, novo. Atualizou até o gráfico. Atualizou Se for o demônio, o enfio mano. Minecraft no cu. <risos> tá, ó. Pegar a chave, você já pegou a chave. Peguei. Uh, vale. Tá, é evento paranormal, incenso e MF. Mary tá Taylor bom. e ela é uma Mary otária Mary Taylor. Ela. A gente veio. A gente. vou explicar pra quem não tá entendendo o jogo. A gente trabalha na Receita Federal <risos> e a gente vai tirar os bens de uma pessoa que A gente aqui vai tirar os bens. Vai, vai apreender todos os bens, porque não pagou o imposto não direito. Pagou o imposto a gente direito. tá vendo aprender tudo. A gente é, eu a, levar a levar gente um é o... Hoje a gente vai levar um cachorro. <risos> <risos> Como é que é que... o que você quer levar? Tá, eu vou levar... eu levo MF. vou levar câmera, eu adoro levar a câmera. Eu só vou pegar uma água, não há água. <risos> Vamos tentar aprender o máximo de coisa que a gente puder. <risos> Tenta pegar todos os itens da casa. Muitos. <risos> Falta uma escovação aqui, hein? Tá meio... Botei no meu cabelo? Quer? Não, não. Faltou uma escovação ali do dente de baixo. Pô, oh, já tá tendo ataque. Já pensou? Pensou? Pensou. Porque... Pensei. Pensou. pensou Qual é o nome da pessoa? que <risos> É Mary. Como é que fecha a porta? Ah, <risos> Por que faz <risos> tempo que não jogo isso não. É F, né, que usa os itens, né? é F, F você coloca. G você Nossa, taca. Eu lembro aqui. O que que rolou aqui? Aqui? Foi aqui, ó. Que foi o demônio aquele dia. Não, aquele dia. Não. Aqui, é o demônio bravo. É, é sozinho, cara? Todos, todos. Tá. Achei um 13 aqui, eu não sei se. Ah, ainda não. Pera, eu tô. Não consigo pegar nada pra aprender. Eu vi uma porta. Você quer aprender? Não, mas você não consegue pegar nada porque você tá saindo isso. Não, depois a gente pega. Depois a gente pega todos os itens. Vamos aprender tá tudo bom. dessa aí. Aprender tudo. É isso que é o nosso trabalho. Aprender, é. mano. Olha ah, o osso, tira a foda do osso. É isso, é isso, mano. Já Caralho, mas tu lagou. Contou, contou. Quero ver o Felps se cagando. Ah, pior que eu me cago menos agora. Dá susto ainda, mas medo mesmo, medo mesmo é pouquinho. E de novo mesmo, mesma coisa, mesma coisa. Quando tem ataque, é um gole. Nossa, vai dar errado isso aqui, mano. Vai dar errado. Achou alguma coisa já? Tô no rádio! E no V, tá me ouvindo? Tô. Ah tá. <risos> minha mãe tá é aí. Boneco. A minha mãe tá aí. Eu espero que eu não morra. Né? Meu primeiro dia de trabalho. Na ah, mano. Na Receita Federal. Na Receita Federal. Eu tô achando que era lá embaixo, no lugar que tava meio 13 graus. Não, tava 13, por aí, era, perto da, era na sala lá de baixo. Vou levar esse Mas eu não sei. Porque, porque tá demorando mais pra baixar a temperatura agora, nerfar o termômetro. É, então, eu acho que bom isso. Não, né? é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor. Mas eu, eu acho que é lá embaixo mesmo. De deixar o Spirit Box no chão. Um cu. Uma merda, mano. Tava aqui. Pedro! Pedro. Sete. Pedro, aí, tá mas... aqui, tá aqui, tá aqui. É onde o demônio tava da outra vez. Ah, não. Pedro, nos deu um sinal. Pedro? É o nome, Pedro? Pedro! É o nome dele! Pedro! Para! Michael Azalski, me deu um sinal. Vou pegar uma Você Pegar o quê? Você tem, não tem alguma coisa pra colocar aqui? Você não pegou o livro? Coloca! Já sei, se... na minha <risos> mão! Ah, mano, ô oh, louco! Você tá louco? Oh, Pedro. O Pedro já Pedro mandou. Já... Ah, tira a foto isso aí, que tirar agora foto. conta. foto. Agora conta. Quatro. Não, contou quatro. Pedro? Não contou? Não contou o livro. E... Ih. Então tá bugado. Eu e, vou o Pedro? Pegar mais alguém. Pedro tá pistola, mano. É, traz alguma coisa. Pedro? Tá seis aqui, eu não sei se vai ser abaixo de zero, não. Ih, três! Pedro! Pedrinho! Pedro! Pedro! Pe Ai, caralho, Pedro, calma. Não precisa disso aí também. Pedro, calma lá. Pedro... Ele deu, opa, eu tô aqui. Pedro... Pedro. Pedro. Pedro. Pedro. Pedro. Pedro, qual a sua idade? Pode falar. Tô falando. Ah, que você apertou, fez... Pss, pss, pss, tch, tch, tch, tch. Pedro. Um ataque aí. Pedro. Tô purificando aqui, ó. Tô purificando. Purificando, então. Purifica. Purifiquei. Ele, ele, ele apareceu um pouquinho, ele fez... <risos> e, e acabou. <risos> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tá baixando um pouco a temperatura, mano. Tô achando uns 3 graus aqui. Mas pode não, pode não chegar abaixo de zero, não. Purificou? Porifiquei. Purificou. Vou ver se contou. Mano, porque essa porra acaba, eu não vou ficar levando pra dentro do carro de novo. Purifi. Não, mas a cidade subiu. Ok. 5, 5, 5. MF5. Tá. Anota o MF5 e o. Caderno. Isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Assombração, ônil, rever... reverendo. isso aí, reverendo. Traz a câmera de orbe. Tá bom. O nome era Mary? Estão falando aqui que o nome era Mary, não Pedro. Mary não? Não é, não é Pedro, não? Eu acho que é Pedro ainda. Pedro! É. Pedro, você está aí, Pedro, amigão. Amigão, Pedro. Pedro? Pedro. Nada detectado, Pedro? Pedro? Pedro, você está aí, Pedro? Pedro, qual o seu nome? Dai, ele falou Dai. Dai? Ih, quer que você morra, isso aí é a tradução. Eu não quero, oh, oh. Tá, então achou, achou já, achou já. pegar a câmera de foto. Vê se tem, ó. Tá, a gente já achou, não, mas não achou, já achou tudo. Já achou tudo, já. É ONI. O foi isso? Você trouxe uma faca? Eu trouxe, eu vou começar a aprender as Vamos coisas. aprender então. As coisas nossas é, eu você não precisa. Eu vou levar Ah não Ah, vou levar, um. ah, não, vou levar você duas já... câmeras. Você vai levar duas? Eu vou aprender nas coisas então. Tá, vamos aprender aqui, vamos ver o que a gente pode pegar, vamos pegar a chave, dois retratos eu vou pegar aquele aqui. No tipo. Eu peguei dois retratos aqui já. Vou colocar aqui. Vou pegar um notebook que eu achei ali em cima. Aqui. Vamos aprender tudo, mano. Aprender aqui. Olha o notebook. Até o sapato, mano. Cadê o notebook? Cadê o notebook? Tá aqui, ó, o amarelo. Isso é uma caneca, pô! Por... Não é notebook, não. <risos> não, não, você errou. Ah, tá. Shopping, shopping, shopping. Aparece para! Aí. Para de falar shopping! Imagina não, se não, o shopping não, aparece, não. mano. Shopping aparecer, mano. Felps. Oi. Houve um. Aí Lá embaixo. É como se você tivesse morrido. Como se tivesse Não, morrido. Ah, tá. Entendi. Boa. Levou aí o... o notebook. Esse aí é o notebook, PK. Entendi. Ah, não, não, não, não. Laptop é um notebook ruim. Qual que é a diferença? Eu não sei real. É isso. O que, que, é, um, o que, que é um notebook ruim? É a mesma coisa, eu tô só... usando. <risos> tô levando a iPad aqui. Vou pegar só as coisas foda, mano. Não vou ficar... se é, jornal... Então, vou pegar eletrônico, sei lá. Não dá pra levar a TV, mano. Fudeu. Eu vou levar então o controle da TV, não vai conseguir mais ligar ela. <risos> não, o cara não consegue levantar. E pegar. Não, já era, mano, é isso. Já era? É <risos> uma caneca. Mas é um item foda, é um colorido. É foda, é foda, é foda. Ah, não dá pra pegar esses esse retratos, velho. Vou tentar levar a privada. Pega, pega, tenta, tenta, vê, vê se dá. Tem como não. Merda. Os quadros aqui da parede, será que dá? Não. Não, dá não, dá não. Dá pra levar as velas aqui. Tô procurando alguma coisa aleatória pra levar também. Boa, boa, boa. Só aí tem foda aqui, mano. Falta uma vela. Dá pra pegar a vela? Uh, tem telefone, né? Pode Aí, pega, pega. Boa, boa, boa, boa, boa. Peguei. Boa, arrebenta, mano. Tira tudo deles. Não pagou o imposto de renda, o que acontece, ó. Tem que pagar imposto, ó lá, Botei o celular azul ali. Como <risos> assim? E a bola, mano. Chico. Que? O quê? O Dá pra Dá pra. dá pra falar pra pegar o fantasma. Vou levar ele. Escreveu na minha mão, velho. Eu adoro quando escreve na minha mão. Mano, Oi. olha o celular que eu peguei, velho. Tá bom isso aí, velho. Mas só mais uma leva, só mais uma leva. Tá bom, mais uma leva. Mas leva não é a gente levar? Então, a gente já tá fazendo isso. <risos> é, falaram pra levar a porta. <risos> Eu queria tirar uma foto dele. Tira, tira, tira. Não dá pra levar o computador, mano. Peguei mais um celular aqui. Acabou, mano. GG, porra. Vamos tá... tirar uma foto dele antes. Você levou um prato? <risos> é, o que eu achei, <risos> velho. Um prato, um pra... porra. Eu só, eu só trouxe louça, louça. Olha isso, eu só trouxe louça, velho. <risos> Nossa, Vamos... mano. Eu vou tirar uma foto dele. Leva a câmera também. Tá. Aí, me, me arranjei. Ah, tá aqui embaixo. Tá ali, tá ali. Boa. Eu acho que é... O okay. Você não vai falar? Tira a foto, Tira a foto Tira a sua, boa, sua né? porra. Ah, não tem eu vou ligar a Ah, mano, já estamos aqui, vamos pegar mais coisa. Já estamos aqui mesmo. Já chegamos aqui. pega o item mais foda, Tá, tá, tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem não, mas é foda ah, isso. Calma, a gente, a gente coisa. Eu acho que esse aqui é bom. Mas é um item que não pegou até agora. Eu vou deixar no chão, meu, pra você ver. Você já levou? Já, tá no carro, já. Eu vou virar aqui pra mesmo, ver o seu. E aí? Onde tá? Onde, onde tá? Que... <risos> e agora? Qual que é o melhor? Cadê o seu? É um garfo. <risos> Nossa, eu nem vi ele. É um garfo. pega. Mano. Aqui, ó. Ah, na mão, na mão, na mão. Como fica na mão? O seu e o meu. Nossa. Pega aí. Nossa, calma, mano. Nojo. <risos> calma qual, lá, mano. Qual é o melhor? Uma senha ou um garfo? Um garfo. Um garfo, um garfo. Ah, os dois são igualmente foda. Vai, pronto. Tô <risos> falando pra gente tomar cuidado que é o DDD11, mano. <risos> Eita, caralho. Vamos pra escola, que vai ficar tocando telefone. Mary, aparece. Já tamo aqui, eu peguei mais apareça, um item, mano, foda-se. <risos> Pedro, Mary. apareça! Pedro! Qual que era o nome? Mary... Pedro! Mary. Eu tirei foto, vê se contou. Eu tirei. Nossa, eu te assustei, mano. Contou, contou, contou, contou. Carai, que susto, mano. Nem fez barulho, puta merda. Tá, eu trouxe mais um item, peraí. Um item? Ah, não, não peguei, não. Esse é, eu acho que esse é o mais zica. Esse é bom, mano. Um bullying. O bullying. Bullying. O bullying inteiro aqui. Botou Oni nessa porra? Eu coloquei. Deixa eu ver. Coloquei. Ótimo. Porque eu não. <risos> eu botei sim. <risos> desmutei, desmutei, desmutei. Oni. Foi é bom, a gente trouxe muitos itens pra nossa casa. pessoal a gente traz itens, dá pra decorar a casa, não né? com os itens roubados do fantasma. Não é do fantasma, mas né? A casa não é do fantasma. É alguém que chamou <risos> a gente porque tem, tem um fantasma na casa. É ele que tá errado, mano. Não, mas é que tá. A pessoa, a dona da casa... A gente nem sabia que tinha um fantasma lá. A gente só tava indo lá pra prender uns itens, entendeu? É, então, a dona saiu e tinha um fantasma. É isso, mano. É isso, o bullying inteiro. Tá, vamos ver aqui o que, que tem agora. Agora sim tem agora... dois farm house. É isso. Mano. Tem o Blaise Dale ou o Grafton, deixa o eu ver. O Glazes e. Ah, não, ó. Blaise Dale é profissional, vamos profissional. Vai, vai, pode ser. Eu já vou colocar todos os itens que eu vou perder aqui. Vou botei um monte também. Só pra perder tudo, se eu perder, Tá, beleza. Se eu perder, eu perco tudo. Glass. Ah, Glass. Glass! E nem atacou, né? Nem atacou. Ai, nossa. Ah. Vai. vai, lá, vai. Blazes. Dá pronta aí, por favor. Obrigado de nada. Esse é si. Pera, já volto. Já volto, fica montado. Tá. Sannis, obrigado pelo de 4 meses. Obrigado, Henry, pelo recebo de 2 meses. Laura. XS Avironi. Tá muito difícil agora já. 2 meses, obrigado. Fanny Chai Chai, obrigado pelo de 6 meses. Foi difícil, as letras fizeram uma junção, parecia outra, uma letra nova. Você é vai ver, Felps, por ter roubado a minha casa. Iiiiiiiiiiii! Fala na cara! C, C. É cara? Fala vou... na cara, fala na cara, vai! O ACDC é foda. Mas eu tô bebendo sem dar tá. Coisas que eu localizo o fantasma Sem dar ataque é aí, fudeu mano Vai, lê aí o briefing Vamos um dia entrar e nem ler <risos> E fazer uns objetivos e voltar Só tentar, aí vai pra nossa, que... pra ver se com isso deu certo É então, tira uma foto fantasma Detectar o quarto Grau ruim, baixo <risos> E... E detectar um o quarto, um quarto Grau fixo. ruim <risos> Não sei falar, Karen Harris Karen Harris. Mary Kay, toda. o nome dela. O cara não que, pegou a chave. Ah, tá... oh, mas aí eu que tenho que pegar sempre, porra. Não, eu que peguei da última. Eu ia a última agora. A última agora? Então acabou. É. Última. Glass Ass. O quê? Glass Ass. -ass. -ass. sides. Como oh, é aí, né? Será que. Como é que chama? Mary Kay? Mary Kay. Merry Christmas! Merry Christmas! Você Merry, está... Christmas. Merry Christmas! Será que ela curte a fantasia? <risos> Merry Christmas! Você já ouviu? Você tem cara de ouvir? Não, nunca escutei. Achei um osso. Tira a foto então. Eu tirei a foto do osso, o osso até pulou. Nossa, lagou. <risos> o que aconteceu com essa foto? Tirou a ele até pulou. Ai, tem boneca aqui, né? Vou subir pra ver. Verdade, verdade. 7, 7 graus. É o sete graus. Pera, em algum lugar aqui. Aqui na ah, cozinha. Tá, tá. Aqui na cozinha. Aqui na cozinha é o lugar. Choque. Rule 34, você está aí? <risos> Meu Deus. Vê se acha o Wisha também. Tá. Esse, esse costuma ter, esse é o melhor mapa, velho. Sim. Ó, 5 graus, 4 graus, 5 graus, 4 graus, tá andando aqui mesmo. Tá aqui na cozinha. Tá andando? Tá por aqui. Na parte tá de cozinha mesmo. Tô. Tô. Ah, não dá pra pegar o, a lata de picles. Dá pra pegar a lata de refri, eu vou levar refri. Ih, eu acho que vai ficar abaixo de zero. Deu um grau aqui. Será é que foi porque eu fiz alguma coisa? Ih, acendeu a luz aqui. Ah, beleza. Eu vou levar um presente. Oh, acendeu a luz, presentinho. Aí, vai ficar abaixo de zero. É, vai ser frio mesmo. É, ficou frio, ficou frio, abaixo vai. de zero. Ficou abaixo de zero, então já pode contar, né? Quantos é, já é menos, conta... Né? É, sim, abaixo de zero é frio mesmo. Aqui, ó. Ih, taca aí. Joguei, joguei. Eu tô tentando, eu acho que arrumaram isso. Ih, mas tá dando não, um estudo. Não, acabou de fazer quando eu joguei. Aqui Fiquei não melhor. tá fazendo. Oh. Aqui, aqui não tá fazendo, juro pra você. Comigo ela... Comigo ela Ela dá, ela dá umas puladas estranhas. <risos> Nossa! <risos> eu tirei a foto dela já e contou como E Por que que eu tô falando oh. rumbinho, né? Ei! Agora eu fiz, agora eu fiz Fez o Ah, ela voltou pro lugar Inicial dela É aqui, ó Brrr. Véia doida Véia você doida, está você está, está, aí. está aí? Qual a sua idade, véia doida? Eu contei pro PK, é. gente Mãe, cadê ela? Ela tava aqui Ih, então acho que ela foi só pro outro quarto lá embaixo Vamos pegar outros itens pra colocar lá Itens o quê? Pega uns crucifixos aí. Ou Asia? Ah, tá. Não, não, não. essas um. Vou procurar o Vou procurar o Beleza, beleza. Véia doida. Véia doida. Pera, você procurou velha e não foi. Aí eu pesquisei véia então e foi. Mano. Cadê Frio, né? Frio. Deixa eu levar um crucifixo. Crucifixo! Ah, preciso aqui? Tirar uma foto dele. O meu PK vai tirar já. Vou levar dois crucifixos. Ah, não. Eu tô com uma cerveja aqui. Pronto. <risos> vou tacar dois crucifixos. Eu vou levar dois crucifixos. Ah! Ih. Deu ataque Deu ataque, moleque E agora? Deu ataque, tem que né Deu ataque, bebendo no serviço Ah mano, pior que eu também tô É o meta, meta linguagem Apertando o radinho, porque fica piscando pra ele também. É ele, é ele, é ele. É ele. fala, e aí, morreu? Morreu, morreu? que ah. eu foi de boa ou deu ruim algum beijo? Não, eu, tava, eu tô no da cima. É caralho. Mano. Ó, eu taquei dois, dois crucifixos. Aqui eu vou colocar mais perto da porta o outro. Tá bom. <risos> véia louca, véia. Véia louca, véia. Ah, vou pegar mais item lá. Véia louca, véia, véia. Vé, véia louca, véia, véia louca. Véia doida. Véia, você está doida? A véia. A véia e o véio. A véia e o véio. Véia. Mano, o dois é uma bosta e o um é foda. Hã? Ah é, é. Aí, um não é não que eu tô esse uma merda, mas exatamente, o um é muito mais muito mais medo, mano. Vamos jogar. Ah, eu coloquei orb. Mukop. Você botou eu coloquei o orb. Lá. Então a gente já faz ou não Já assim, é, já tá é orb. Eu coloquei. Eu coloquei orb. Eu coloquei. Velha lelé da cuca. Lelé da cuca. Pra você atrair a velha doida, você tem que estar tá com a dentadura dela. Ó, <risos> oh, deu certo o crucifixo. Vamos ver se tem orb. Olha lá, olha lá, olha lá, lá, é, lá. É, o resto. Pô. Não, ficou frio só. É isso que a gente sente agora. Tá, tá. Vamos ver, vamos ver. Eita. Ó. Oh. Acendeu, acendeu, acendeu. orb oh, grande, mano. Que orbão. Ah, tá. Orbão. É, eu acho que não é não, mano. Ih, apagou. Apagou. Tem um caderno ali já? É, eu coloquei lá, mas não assinou não. Não mandou assinatura. O que que tem é escrito ali em mouse, ali no canto esquerdo? Troca a câmera. câmera. É, não é... é. Nossa, Ai, aí não... fodeu. Meu ouvido. Meu ouvido. Nossa, é só que... uma vez que você clica, sabe? Não, não sei, eu gosto de clicar sempre. Nossa, o meu, meu olho. Meu ouvido. Ah, que que mais? ah tá. uh, vamos ver a o V. Eu vou, eu vou buscar o V. Eu vou ter que tomar uma pílula aqui, que tá foda. Le né? Leva... Tá foda? É verdade, né? Leva, leva a Spirit Box você. Assim. Tá. Que orb que não... Isso aqui eu não usei, ó. Toma. Ah, leva então. Não, ah. não Tá bom, leva. Box. Eu vou pegar o spirit box e tacar lá. Sabe? No cu... Ah, e é, Deus. deixa no chão pra ver se fala. Deixa no chão, é. Vou apertar S <risos> quando fazer fazendo gerador. Uhum, uhum. <risos> você tá tendo atacado. Você tá tendo atacado. Tá tendo. Ah, tem, tem aqui, ó. Ih, já ah, era. Pronto, a gente descobriu. Descobriu, acabou de descobrir tudo. Vou deixar aqui, ó. Beleza, calma. Pronto. É isso, vai colocar então Spirit Box e impressão digital. É o Wraith! Ih! É o Wraith! Leva sal, mano. Você vai ter que tirar a dele. Finalmente, vou usar o sal. Eu levo um, você leva o outro. Ô, carinha! Vamos lá. Mano, esse mapa é o mais zica. Dá, dá mais você... medo, mano. Realmente a casa mais foda é farm, farmhouse. Qualquer uma das duas. Primeiro que ela tem muito. Ela tem boneca. Você tá brincando que eu entrei. Puta, coloca, coloca essa aí na porta. Coloca essa na porta, coloca essa na porta. Boa, moleque. Nossa, mas você colocou. Tudo. Nunca se sabe. Mano, a gente entrou na casa, velho. Foda-se né? Aí foda-se né! Ah! Jogo bugado da merda, mano! Que jogo bugado! Cadê o pecan? Tirou foto, contou a foto? Contou! Tá. Mano, que salmo... Sempre nesse mapa, mano. Esse mapa é muito bosta. Atravessa as portas. Foda-se tudo. Tomar no cu. <risos> mano, mano, sal... Foda eu sal, sal. foda-se. O fantasma foda <risos> falou. Eu botei três, eu botei três. É sal. Eu nem ligo. Deixa eu passar. Tomar no cu. O Wraith não voa, é, então Wraith por que é que ele atravessa. ele uhum. atravessa porta e parede, mas ele, te... ele... ele não gosta de sal. E a gente colocou sal, velho. Mano, farmhouse é o melhor mapa, porque buga toda vez, é isso. É por isso que é o melhor mapa. A porta que tá aberta e não tá é foda, mano lá fora. Hum, mas nem é isso, velho. Ele atravessou a porta, ok, Wraith. Mas tinha sal no chão, que ele não gosta. E aí? Três sal ainda. Três? Mano. Tem um admin, você o que que é falou, isso? Mano, o que que é, é isso, cara? Tá... O que tá acontecendo aqui? Olha que quem entrou, é? eu não sei. É o um match, é o um match? Mano, fasmofobia admin. O que tá acontecendo? Que porra é. O que que é acontecendo? Que que é esse, quem que é esse é, cara? Pelfis. Quem Pelfis. Que que. Eu tô com Pelfis. medo, mano. Pereça. PELPS! Eu tô com medo. <risos> Você tá ouvindo ele falando? Sim. O que ele falou? Ele falou pereça. E a gente não vazou o código em nenhum momento. É, moleque. Quer eu fantasma quero onde... Eu não vou falar no jogo, eu quero ver aqui como é que vai ser. O <risos> que, que ele colocou, mano? Se ele aparecer agora, eu vou... É, ele vai aparecer. Mano, ele tá morto, olha. Não, não, não. Isso é porque ele não carregou ainda. É hacker? Que porra é essa? Selfies, eu tô com medo. Eu acho que é tipo um... Sei lá, tô com medo também. Você tá falando em português, porra? Fica perto porra. de mim, fica perto de mim. O Dev de vai falar português, porra? Fica perto de mim. Fica perto de mim qualquer coisa, a gente sai, mano. Se ele aparecer aqui, fodeu. Aí eu tiro uma foto dele. É um hacker, velho. Tá... É o DDD11. <risos> é o DDD11. Quê, é um mano? fantasma. Mano, cadê ele? Pereça. Pereça. Ele Pereça. Passou... Então. Vocês... Já aconteceu isso? Meu... Que que é? é, porque ele nasceu. Que porra é essa? Quem é você, mano? É, mano. Ah, não tem nada aqui, ó! Mano. O briefing não existe! Mano, olha o nome dele! É, então, tá em azul, Fasmofobia Admin! É fala comigo aí, pô, fala comigo aí! Eu não tô entendendo nada, é isso que eu vou falar eu pra tô você! Composo, eu tô ah, moleque! Aqui, ó, lê aqui, ó! Fasmofobia Admin, apenas! Eu tô achando que não é, não, viu? Só pra eu avisar, meu é. E, é... Então, acontece que, infelizmente, eu... Eu não botei o fantasma, então vocês estão vendo aqui que o nome dele é invisível. Fudeu. Nós vamos caçar nada. É isso aí mesmo, bora passar na.. Pra, alugar uma casa aqui pra nós relaxar aqui, pô. Uma noite aí, pô. Eu vocês, <risos> Felps, o que, que esse lá? cara tá falando, Felps? Eu tô muito confuso, não, Felps. Vamos lá, vamos lá, ele pegou uma casa pra nós aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Pegaram a chave aí, mano. Peguei, peguei. Pô, não, mano, eu acho que tá... esse cara é a chave já, mano. abre. <risos> Aê. Nem peguei a lanterna, mano. Mas tá de noite, né? Isso que é foda. Mano, a gente, a gente pegou a É, já. pô. É só sair as luzes, mano. Quer dizer, aqui tá falando que tem fantasma, não sei agora. Fodeu. Vamos acender aqui, Vou mano. Cura churrasqueira aí, bora preparar a carne. Bora, bora, bora. Demorou, demorou. <risos> demorou. Tô com fome, pô. Eu Caralho, eu tô com medo? Cara, tô com medo. <risos> Do que, caralho? O que pode acontecer? Ele vai spawnar um monte de fantasma aqui, velho. Não, vai nada, vai nada, nem tem fantasma. É. Não tem. Não tem, nem Cadê tem. Cadê o churrasmo? É, tão procurando aí, pô. Cadê a churrasqueira? Onde é que esse maluco escondeu? Churrasqueira é fantasma. Ih, olha lá, pega o carrão. Ó, oh, vambora aqui, bora passar lá no BK, pô, comprar um negócio. É que não eu tem churrasqueira com... aqui? Vamos spawnar aqui essa churrasqueira, mano. <risos> churrasqueira, você está aí? <risos> Olha lá, calma aí. Churrasqueira, você está aí? É, tá funcionando não, mano? Ih, não tem não, mano. Pereça. Tá legal, pereça. Aí. É o nome Agora, dele, Pereça. De Agora abre aqui, deve ter picanha aqui esse maluco aqui. Cara, o que tá acontecendo, cara, velho? Eu tô confuso. É... A gente falou a mesma coisa. Ah, acho que queimaram a luz, caralho. Foi Acho que acendeu muito, acendeu acende muito. Acende lá, acende lá. Aê, porra. Quem é esse cara, então? Essa é uma pergunta caralho, boa. Caralho, fantasma é foda, moleque. O cara comeu tudo. nem nada na dele. <risos> Fudeu, porra. Caralho, mano. Gustavo, Gustavo, olha. É? Fantasma, fantasma Gustavo. Ih, caralho, ô, oh, cacete. Ô, oh, foi mal. mal. Gustavo, tipo, não, Lilo, é o, o nome é dele, Gustavo ele. Lima. Chico Liro. Chico Liro. Chico Liro. Ô, oh, mas tá frio aqui nesse banheiro, hein? Que estranho. Chovendo pra cá. Porra! Casais, tá frio então, pra fudeu. <risos> fudeu. Quem é que ele gosta de ladeira no, no banheiro? Ai, caralho, me doaram, calma. <risos> Pereça. <risos> Obrigado. Pera. Tá a luz, não? É, eu esqueci de acender. Oh, eu não sei. Eu, eu tô muito eu confuso. Tô confuso. Eu tô tão confuso quanto vocês, chat, PK. Eu também, eu tô pra caralho. Tá, eu acho que tem fantasma assim nesse trem aqui. Só não fala o nome dele. É, porque a gente não... É o silêncio, a gente tem que ficar falando o tempo todo. É, a gente vai falar assim, ó. Aí Mano, ele vai entender. Eu tô muito... <risos> Isso. Eu não sei o que eu faço, eu não sei. Eu, eu tô... Mano, a lá, vamos lá. Ah não, não pensei ainda não, calma lá. Eu tô com os troços tudo no bolso aqui. Onde você tá lá em cima? Não, eu tô, eu tô no caminhão. Ah, no tá... caminhão. Ele tá meio. Ele tá meio azul, você viu? O tá frio. O caminhão? Não, ele? <risos> O, é. admin, o admin, plasmofobia admin. Mano, eu acho que é um hackzão mesmo, tá ligado? Eu acho também, eu Mas acho. Mas tudo também, bem, né? vamos lá. Eu peguei a lanterna, foda. Como é que. Ah, vai levar a Só tem uma lanterna, né? Não, não tem. Tem um V. Você tá bem? Pega o caderno oh. aí. Oh, eu tô bem, com certeza. Vou colocar aqui, beleza. Vê se tá com Covid esse trem aqui. Bom, sempre bom. Frio é. a gente já sabe que tá, né? Frio e calculista. Fantasma Plickline. É 5, é 5, é 5, é 5. É 5? Ih, caralho. 5, 5. Qual, Qual é que, que é o no nome dele? Fulaninho? fulaninho? O nome dele é invisível, aí. véi! Invisível, invisível fulaninho? fulaninho. Isso, isso, isso, Ah, não, no, aqui achei é Elizabeth Jones o nome. Elizabeth Você fulaninho. achou? Achou, ah, onde tava? Tá, tá, tava escrito no tava espelho. Escrito lá, mano. Ele escreveu, eu acho. Ele não tava gostando de se chamar de nada. <risos> Como que ele achou o nome, porra? Caralho, velho. Ele achou o nome. Fulaninho. Elizabeth. fulaninho. Elisa Elisa fulaninho. fulaninho. Calma aí que eu tenho uma lanterna aqui dentro na calça, deixa eu pegar ela. Mano, o cara tá spawnando um item. Uhul! Pera, pera, apareceu. apareceu um, um, passo, passo. Passo. passo. Passo em falso, em falso aqui. aqui. Ele tá spawnando item. Passo, falso. E, um item. e, passo e eu tô aí. com medo. Oh, Ó, tem tem coisas. Tem o. Caralho, mãozinha. abriu tudo. Mãozinha. Caralho. O que, que é Felps? Boa. Acho que gente achou que <risos> Quem né? tá junto além do Felps? Mano, sei lá, velho. Alguém eu acho é que ele o... é um fantasma, mano. É o Chegou o um fantasma aí. Pereça, pereça, mano. É Banshee, é Banshee? Foi Banshee então? Eu acho que é, eu acho que, é. É. que é Banshee isso aí. Vamos, vamos. Vou vamos pegar. ver se foi Banshee? Tá, que que, mas peraí, falta o que é Eu coloquei Banshee, mas. Vê aí, vê aí. Testemunhar é um evento aí, mas aí vai ser difícil. E é, crucifixo a gente não tem não. Ele eles, eles panou... Não, não, é, pode ele deixar tem que tem no bolso. Ele tem no bolso, ele carrega Banshee no bolso, mano. Ah, depois da partida em que só quita, Kitão. Ah, então, vou quitar também. Então. Ah lá, tirei do bolso aqui. Ah, crucifixo. tá, tava trazendo o crucifixo, boa. Demorou, demorou, demorou. demorou. Oh, Jerônimo, tá em banho, Passinho. O cara tá nível 145. Mano, Paulista, eles tão tá fazendo. Pior que o, o VX tá nível maior que ele. Caralho. <risos> Ai, caralho. Tá, é... é evento paranormal. Ai, que Ai, Tá aqui. Tô pulando na cama dele, não tá gostando. É aqui, oh, então? Ó, ah, então caderno a gente põe aqui, né? não, não, não, não, é lá mesmo. Não, já, já pegamos tudo, é Banshee mesmo. Que que tá que, que, que é, é, é Diz, Diz, assim, de evidência a gente tem? Não veio. Eu, eu só peguei um um um um um o... o um dedo ali, aqui. na porta. Dedo. 50 <risos> e pouco não, era 145 o nível dele. O meu é 50, do pegar também, por aí. O Célfer é que sabe porque que é Banshee. Eu achei duas de evidências desse igual é tá de tá que ah, é terceira Impressão digital e o frio. Impressão ah, digital, cara. frio. e caralho. e caralho. Ele mexeu a luz? Ah, cara, eu não ser... sei o que que, que que é... Como assim? É evento fantasma, entendeu? Evento paranormal. Olha ah mano. O que que tem que fazer? Que cara, é? Como que o cara... Ixi, como que o cara é o admin do jogo? Eu falei assim, que cheio tá ligado? não faz o menor sentido. Por quê? Por quê? Por que será? Por que será? Mas aí, tipo, tudo bem. Eu só, só vamos junto. Bora. O, o cara spawnou tudo. tá interessante. Hits, né? Tá interessante. <risos> Eu Tô com medo de tomar um ban, velho. Ban por quê? Não, mano. disso, não, não tem como. Pô, não tem nada a ver com isso. E o cara, o cara só entrou do nada e falou: "Pereça!" Mano, o P é o nome dele tem pra ligar mim. ligar a pereça. Vai que quer escovar o dente. Ih. Tem câmera aí, tira foto? Tira a foto da impressão, Febos. Aqui, ó. Não. Onde? Onde tá? Tira essa lanterna A pia a ligou, pia ligou, ligou também? também? Não, não. Eu, eu liguei, eu liguei. É o Pereça. O Pereça, A maior mano. prova é que tá no nick dele. É verdade, mano. Você tá no nick. Ele colocou <risos> uns HTML pra colo... mudar o nick pra azul. No Nick, e aí o jogo, o jogo entende, tipo o Fall Guys no começo. O Fall Guys tinha um pessoal que fazia isso, mano. Eita, tá é aqui! Olha aí, Felps! Tira fogo, Felps! Não, já acabou as fotos, mas já foi. Oh, caralho! Mas a gente conseguiu. Foi, foi, foi, foi tudo, foi tudo. Chega aí, chega aí, chega aí. Ah, nice, nice, bom nice, nice, Ah, sem que voltar a gente quita, pegando. A, gente a tá porta, gente aí. do Churrasco cancelado. É, cancelou o churrasco, mano. GG. acabou. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. valeu rapaziada aí, muito da hora jogar. De... <risos> <risos> Welcome back. like some jobs for you. Eu que eu só saio e eu dou tchau pro Pereça. Não, eu só saio, mano. Tá bom, vou só sair. É, o crashou? Eu não sei. Tô achando que. Não, não crashou. Ah. Ah, mas caiu a... caiu a partida. Interessa, mano. Caiu a partida toda. Mas, ó... Mano! É, porque ele, ele tomou a posição de líder, eu acho. Aí bugou tudo, a sala. Ah, mas, cara. ó, ó é, como o pessoal... É, o, o meu crachou. Ó como vê, ó, como o pessoal consegue alterar o HTML, ó. Tá vendo? Brasil como PTBR, assim? 8 player. Como assim? Eu não sei, é um pessoal, tipo, que muda o HTML... Não, De onde você tá vendo isso? Não, na, na sala... você vai em servidores. Ah. Tipo, o pessoal que muda o HTML no próprio nick e muda o que tá escrito, tipo, <risos> muda a cor das mano. coisas. Oito players, mano. WTF, nem faz sentido. Isso aqui, ó, deixa eu Oito entrar. O que acontece players, Se eu clicar? Velho. Ah, já, já lotou. Que medo outra, do 6 jogadores. Então, mano. Nível Imagina. 1225. <risos> mano. O pereça, maior medo da o que porra. O que é isso? Eu tô com medo, pera. Tem sala de Battle Royale, falaram aqui. É, o pessoal tá começando a bugar o jogo. Nossa, velho. É, não, mas é isso mesmo. Eu vi uns vídeos do pessoal jogando com muita gente. Mano. Mas olha, nesse aqui nem dá pra dar ready, tá ligado? Você hum. entra, todo mundo tá entrando. Tem muita gente nessa sala, só que a gente não vê que o pessoal tá bugando o server. Tá chegando no beta? Não, é o normal, assim, é o normal da Steam. Tem alguma branch beta? O, eu tentei clicar... Ah, é, e não deu. Você, você tem que criar uma nova. É, eu vou criar uma nova, peraí. Mano, que bizarro. Pereça. Mano, o cara eu... só entrou e mandou um pereça. Foi, foi engraçado. Foi, foi o quê? engraçado, eu fiquei assustado. Ah, coisas. tem o beta. Tem uma, uma build beta. Mas eu não vou... Mano, deve ser tudo cagado. Você quer tentar? Como assim? Você clica o botão direito em propriedades, é tipo entrar no PTB do, B, do DBD. É igual. Ah. Aí tem uma beta. Tem a beta que do Fasmofobia, não sei. Não tenho nem ideia se muda alguma ah, coisa. Ah, vamos jogar assim. Normal mesmo. Se no normal, o pessoal já tá hackeando, imagina no um beta. <risos> Puta que <risos> pariu. Pereça. O cara entrou falando, pereça, e, e foda-se. Tchau, Ô, PK, eu acho que era o Pedro, mano. Era o Pedro. Era o Pedro, certo claro. Pedro Mesa, Pereça Daniel. era o nome dele, mano. Pedro Pereça. Mano, que absurdo. Isso foi que louco. Que absurdo. Podia isso com medo de acontecer mais vezes. Ah, é. mano. Aconteceu... começou a acontecer muito aí de suas pás, vai pro outro jogo. É isso aí. Sim, tá. Ah, mandou? Eu, quando entrou o cara, eu... Caralho, é o Matt. Porque eu achei que era a voz do Matt. A voz, é a voz E é, era a, a skin parecia... dele. E a skin que o Matt usa é essa. Aí eu fiquei, é o Matt. O é. Felps deve ter mandado no Discord geral. Aí eu pensei... A gente tem que privado. É, então. <risos> mas eu entendi, eu entendi. Deixa eu logar aqui. Era o Pedro, Ó, tá. mano. Pedro Pereça, Pereira com Pinto. Você. Deixa eu jogar com vocês. Mas... Mas... Deixa eu jogar com oh, vocês. Deixa eu jogar, <risos> oh, deixa eu jogar com vocês aí. <risos> Nossa. Ô louco! Uh, uh, uh, acabou. Ah, acabou. O Dudão dublado. Ah, mas ô louco! Mano, o cara só entrou, falei falei, mofobia de mim, eu falei, tá bom, vai ser um gringo, tá ligado? Na hora o cara mandou um pereça, eu falei, e foi muito rápido ele entrar, selecionar um contrato, que ele nem selecionou, ele só e iniciou. E no item? Não, ele tava no bolso dele, ele falou... E eu que tô sem não, tô com bastante grama, tô sem item nenhum, porque eu morri no outro, porque o Ray atravessou a porra toda. <risos> ele atravessou o sal, aquele mano, ele porra. Atravessou... Ele atravessa a porta, sa... Mano, se ele atravessa a porta, por que ele não vai atravessar Cruz o sal? sal? Mano, porta é muito mais foda de atravessar do que sal. Sal, dá pra você atravessar muito suja. mais sal. So... Ah, mano, nem faz sentido isso, velho. Ô, oh, caralho. Vou bot... eu compro, vai. Eu tô comprando umas coisinhas aqui, mas... Você tem quanto dinheiro? Tem 3k. Tento 2,600. Ele é, é. Qual que era o level? Ele era level 145. Mano, mas é. eu, eu entrei num que tava escrito 100 jogadores lá, era level 1460, Mano. alguma coisa assim. É o pessoal que Mano, já tá, é lá, tá bugando o jogo pra ganhar level mesmo, tá <risos> Pra que, tá ligado? Tipo. Aí foda-se. Ah, é, então. pereza Voltei, voltei. Vem cá, eu tava só mandando um sermão aqui. Tô brincando, né? não foi sermão em nenhum momento algum. PK, onde você tá? Ah, PK, você quer que eu te ache mesmo? Deixa eu procurar então, vamos lá. Eu vou te procurar, pera. Eu tô chegando, PK! PK, 5km por hora eu chego. Eu vi algo piscando ali, mano. PK. Ah, mas eu acho que é só bug tá piscando lanterna? P.K. Tá atrás de uma pedra. Foda que o personagem agachado atrás de alguma coisa fode tudo. Você não tá dentro da casa, né? Você não entrou sozinho. Você não entraria sozinho. Você é peidão. Peidão, né? Oi. Ih, voltou, voltou! Só porque eu falei tá que na é peidão. Você tá na cozinha. Só porque eu falei que é peidão. Ih, entrou mesmo? É porque eu lembrei. Ih, ele entrou, ele não é peidão. Me provou aí o oposto, mano. Caralho, boa PK. Mano. É, tá cozinhando. Felps. Oi. Eu peguei... Pera, eu tinha pego duas. Eu peguei duas... Duas termômetros. PK. Eu taquei o um termômetro e falei, deixa eu ver o outro item que eu peguei. Era outro termômetro. <risos> Ai, caça um! <risos> caça uuuh! Deixa eu pegar outro item, mano. já que eu peguei dois? Calma aí, já volto. Mano... Fala, fala, fala. Por que você mutou? Eu não mutei. Mutou sim, velho. Não, eu tava falando com a live, de pra mutar. Ah, saiu caralho. Você leu o briefing aqui? Ah, já pegou o MF, tá? Crucifixo, deixa eu levar um crucifixo. Ih, tá, bra tá bravo? Tá bravo, é? Ah, é rerun, é re Não, gente, aqui não tem rerun. Aqui, aqui não, é, não, é, não é esse tipo, não. Oba, oba, oba, fala. Au au au au au au au. Ô PK, tá por que você tá coloca tá uma de tartaruga de no de seu de aquário? Porque é ilegal. É ilegal? É mesmo assim, ilegal é mesmo? É, tartaruga. Em geral? Ah, eu sei que. Caga do Caga do Não, mas. É porque eu lembro, olha só. Ah, tá. Não, eu lembro que eu já fui num restaurante, olha isso, num restaurante que tinha duas tartarugas no que restaurante. Que tartaruga? Não, não, tinha duas tartarugas no restaurante. caga do tartaruga. Ah, eu mas aí eu vou tartaruga. saber, Qual que, eu como lembro. que você vê, como que você percebe a diferença entre a diferença do um caga de uma tartaruga? tem a barbatana dela. Ah, puta aí, desculpa, dela. mas eu era muito tem, criança tem. pra tem. saber, isso. Quando eu era criança, eu era, eu era esperto, essas coisas. coisas. Ah, mas aí é você, né? É verdade, o PK, PK morava numa cidade mal foda, mano. No mato. Ô, é mal foda. Foda, é, Ô, tinha nada. Não, não, na boa, a gente precisa fazer uma live que a gente fica explorando não. por lá. Andando por lá pelo hum. Google, Street View. Não tem Google, não tem não Street tem View. Não tem Street View? Ah, é só os um vídeos daquela é, repórter. Eu, não tem. É, era o vídeo da repórter. Caralho, que merda. É, calma. O que é fazer? Vai, vamos lá. Vai, eu coloquei o livro que lá. Esqueci, você, tem, você tá com a câmera de Quem orbe. Eu um Ah, não. Ah, <risos> não. Família... Christopher. Christopher Anderson. Nossa, mas, mano, eu, já, eu acho que eu já encontrei 15 fantasmas que era Christopher Anderson. Ô, oh, tem que colocar mais nome ele genérico. Volta toda vez. Não, é sério, eles têm que colocar mais nome, James. mano. James é tua. Mary yes. Christopher Nancy que mais, mano? Vence. Chico Liro, Nossa. Chico Liro também... Chico Liro, Chico Liro, Biricu Jennifer... Dico. Pedro. <risos> Pedro é bom. Karen, é linda... Mano, é isso. Acabou os nomes. Eu tô muito macio, mano. Eu vou tirar uma foto fantasma. Eu tô muito macio. <risos> Michael Jackson oh. nunca caiu. Nunca é o Michael Jackson. Michael Jackson deve ser do caralho, mano. Tá aqui, eu vou colocar do outro lado, assim. Christopher, você está aí? Alalole! Ah. Torneira! Chico Liro, Christopher! Christopher Tico Liro? Christopher Tico Liro? Qual sua idade? Qual sua idade? Tio, Tio, achei que é um negócio tio. Ah. Tio. que Tio. Hã? Tio. O que isso quer dizer? Eu vi tio? Tô chegando aí, Tio. Você quer me matar? Morte. Medo. Medo. Qual sua idade? Meu item. Eba, esse é bom. Adoro esse. Ele tá aqui dentro. Ela dei. tá dentro da mesa. Será que desbugaram? Não sei. Acabei, acabou de bugar, velho, ó. Entrou no armário, não sei. Só ficando. Ih, cara! Cadê? Ah, você pegou? Não. não sei. Aqui que é, no tempero. <risos> no tempero. Qual sua idade? Eu acho que não é, eu acho o que não é, é, é Box não. Ele dropa, ele dropa os termômetros, para o termômetro pegar a temperatura baixa. É isso. Qual sua idade? Chico. Idade. Uh, idade qual? Cristo Cristo. Você é adulto? Adulto? Você é adulto? Me responda Me dê um sinal Christopher Christopher Qual sua idade? Christopher Qual sua idade? Mano é... 1920. Cala a boca O que? Ah, por quê? Do nada. Por não quê? Não faz nem sentido isso. Me dê um sinal. Qual sua idade? Tô achando que não é não, porque senão ele já tinha respondido. Tô vendo Qual a sua idade? A é idade. Que não é, a nossa, ficou pra porra! Ela tá na sua... Tá... Eu tô olhando pra ela. No abajur, no abajur, no, abajur. no abajur. Que abajur, porra? Atrás de você. No abajur da esquerda. Caralho, da esquerda. tá aqui em cima. Aí, Qual sua idade? Ela tá louca aí, ó. Christopher! A boneca. Christopher. A atividade foi alta agora, viu? Christopher. Você me ouve, cara? Escuto, escuto. Tô tentando chamar ele no não responde o Spirit Box, eu acho que não. É, você colocou o Orb aqui? É sozinha as pessoas, sozinha. Eu botei, ué, tô olhando você pela câmera. Tá, mas não achou nada ainda. Não. Não. Apaga dois aí, faz favor. Faz favor de apagar. E... Dois aí. Tacou, tacou a boneca pra outro lugar agora. Ah, caiu agora. Tá, vê, vê aí se tem orb. Vê se tem orb. Não. PK. Não? PKzinho. Não. Não. PK. PK. Ih, ligou uma torneira. Quando ele é jogado. Ele é traído pra onde o fantasma está pela casa. Falaram. Ó, oh, ligou a torneira, você quer tirar foto? Ouvi, ouvi, ouvi, ouvi. Ah, é do mal. Eu tô na beta, eu tô na beta. Christopher, qual sua idade? Qual sua idade? Eu acho que não é aqui, mano, senão eu já tinha respondido. Christopher, qual sua idade? Qual sua idade? Onde você tá indo? É aqui, a torneira, pô. Aqui. Qual sua idade? Você está morto? O que você quer fazer com o meu corpo? Você quer matar? Matar? Você quer? Aliascheadea? James Chiculiro? Mamar? Ah, vai tomar no cu, James. James não, né? Christopher. Tá okay. aqui. Não tinha orbe, não tinha nada? Eu vou pegar o V, vamos ver. Vê se tem... Vê se tem, se achou impressão. Às vezes tem impressão. Mamar. Pergunta se ele gosta de piscina. Você... Alguém aí gosta de piscina? Parla. Você tá com o, com o EMF? Não, tá aqui. Peguei os dois. Ah, tô. Acho que eu faço o Chifre MDG. Você gosta de Todo Mundo Odeia o Chris? Não é tudo, é 24 horas. 24 horas de Todo Mundo Odeia o Chris? Eu, a patroa e as crianças? Acho... Christopher? Christopher Anderson? Eu sou eu! Você gosta de salame? Hein? Hein, hein? Aí você tá falando normal normal, eu não vejo. É óbvio, é falando, você não vai ver. Entendi, entendi. Você gosta de um PF? E maionese é um instrumento? Ó, oh, deu três aqui, pera. Três, três. Ah, eu tava com MF antes. Eu tava com três. Ih, maionese! Mudou o somzinho, eu acho. Me dê um sinal, me dê um sinal Medo, medo, medo Medo, Medão. medo Ai que medo, nossa quatro, ó, deu 4 com medo aqui Medo, medo, medo Sinal, sinal, medo Medo, sinal Sinal, medo, medo <risos> Como assim não é assim que joga? Como assim não é assim? Medo, sinal Sinal, medo, ah Eu conheço eu a as crianças no YouTube ganhava bastante dinheiro. Mano, mano, imagina você ter uma história que, de alguém que você conhece, que upa isso, velho. E ganha é muita beleza. grana com um conteúdo que não é seu, tipo, só porque, porque é sim. Que bagulho idiota, imbecil. Medo, medo, medo, sinal, sinal. Fala medo também, medo, medo. Medo. Uh, uh. Ah não, mano. E assim... agora ligou, ligou o banheiro lá. Cinco, cinco, cinco, cinco, cinco. Deu cinco. Ah, deu cinco, que... cinco, deu cinco, deu cinco, deu cinco. O eu tomei no meio do meu cu Me fude, me fude, me fude Eu não tenho lugar pra ir Eu vou entrar aqui Entrei Uuuh, uh, uh. Isso, usa o rádio. Isso, usa o rádio que eu escuto pra caralho, meu. Isso. Vai, usa o rádio, que eu escuto pra uma porra. Ele tá longe. Alô? Não, não. A alô, alô, ué, pronto. Hã? Falando? Você tá falando. Só falando mecanier? Nossa, meu meu fone tá estranho, tá fazendo clique, clique. Que? É o Pokémon que eu vi. Eu ah, vi. puta que pariu, meu boss. Não fala isso. Mecanier. Ah, tem, tem impressão. Pronto, achamos. <risos> acham, acham, já achamos tudo. Tomara que ataque agora. Hein? Tomara, tomara. É isso que eu tô torcendo. É o cara mais imbecil, verdade. Banshee, Banshee, vamos ver se a gente fez tudo. O mamão, mamão, mamão. Fizemos tudo. Mas que a só ataca quando você tá sozinho e não eu? Mas eu tô com uma vez só. É. Ah, e era só sozinho. Mas eu fiquei lá no começo do jogo, eu fiquei lá no começo. O que? que foi? Você falou porra? Ah, vamos tirar foto então. Você tem uma câmera aí? Eu tenho uma foto aqui ainda, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não acabou ainda não, não acabou não ainda, gente. Calma, calma. Tirei também. Contou, contou? Contou dois! Contou. dois, fantasmas. Ah, mas é só um que, que acende. Tá, o outro detectou também, mas só o seu vai contar. Entendeu. GG, pronto! <risos> Durou cinco segundos. Eu acho que a gente... É, né, tipo, qual dificuldade? Profissional. Ah, não dá mais pra fechar enquanto a outra pessoa não voltar! Antes dava. Mas nunca deu. Deu, claro que dava. Deu. Dava sim. Não. Dava não? Nossa, deu. Dava sim. Dava sim, a gente fazia... Nossa, só essa grana! Puta merda! Eu falei que ia ganhar uma grana, Claro que dava, nas pri... ou era nos primeiros, nas primeiras vezes que a gente jogou. Nas primeiras vezes dava assim. Do que você tá falando? De fechar o caminhão com a outra pessoa pra fora. Era ah. bugado. Ah, mas que esse jogo bugado, então, né? Não é, era é um assim. sinônimo. Dava Discord. sim. Dava <risos> sim. Caralho. 200 de XP. Dois level. Cacete. Vai, vamos Merda. high school, vamos high school, vai. Vamos high school. High school. Vai, vamos lá, ó. Leia aí o briefing. Incenso, cruz, MF, dona A todos. Pegou? Okay. Peguei. Ok, Peguei, peguei, vontade. peguei. Só é a palavra-chave. Podia ser um pouquinho mais rápido, eu acho. Bot. Vamos entrar pelos cantos Pera, pera, pera Você entra pela direita lá no final, ali ó Olha ali, ó. olha ali ó. Tá vendo uma escadinha lá? Eu entro por aqui Vai tá bom. Tchau Não, porra Não, entra por lá, entra por lá Não, é aqui Não, é ali ó, tem o mesmo aqui Tem lá, vai lá, vai lá é Não, pro outro lado O oposto, vai lá não aí, não aí, é um caminhão, porra! Não tu lá, isso! Vai seguir na grade, se você seguir a grade, você chega. Não, não é aí, não! Não, não, não! Volta, volta, volta. Atrás, vai, vai, direita. Vai reta, isso! Vai reta aí, esquerda. Vai seguir na parede, vai seguir na parede. Oh. Agora eu não tô mais vendo você. <risos> eu não consigo mais falar o que você tem que fazer. Minha mãe tá aí. <risos> Ela deve estar tá aí dentro, mano. Procura ela aí, procura ela aí. Mano... Fala, fala, fala. Fala pra caralho, velho. Quem? Você, dona. né? Vou Ou a dona. Mano. A dona fala muito. Dona. Ela é dona do que, né, mano? Da minha vida. Que medo. Eu quero que as malucas se fodam, mano. <risos> Fé nas malucas caralho, né, mano? É na maluca, oh, mano. mano. Ela corta sua perna, você vai ter fé nela, mano? Eu tô no cu. <risos> A maluca. Tô maluca. Ô, oh, maluca é um bom nome. É um bom, bom, uma boa palavra. Nossa, eu falei tudo <risos> Quase não saiu. Quase não sai essa palavra aí que eu ia falar, que é maluca. Josh. Não é, jo é Josh? Não é dona, mano. O que, é que você tá falando, Josh? Josh, minha cara eu tá formigando. Aqui. É normal isso? Eu morri aqui uma vez. Nossa, mano. Eu morri aqui. Morreu? Ou Eu não sei. Foi aqui. Papel. Escola é uma merda. Por que que tá falando isso? Ah, porque... Não, porque você tem a base de seu ensino. Não, base de ensino, ok. Mas escola... Não. Me dê um sinal! Oh, pera aí, que me doaram coisa de susto, velho. E... Oh, Ih, tô pegando o telefone! Não, não faz... pera aí, oh... O que, que, que, que foi? Que que foi? Que susto? dar susto? Você sabe qual é o som do susto da minha live? É o gemidão, fizemos. né? Eita, você é bravo. Eu vou colocar isso aí, porque aí não você tem é copyright, bravo. eu não tomo ban. Eu vou colocar isso aí. Você botou eu tô sem ah, nada não. ainda, porque eu era música, era uma música. Mas eu não, não era, posso... Tipo, de um segundo. Ah, mas mesmo assim, é melhor não. Eu vou colocar isso aí, isso aí. Isso é bom, mano. Me manda o áudio, manda o áudio depois. Tá bom, obrigado. Eu gosto, porque eu gosto desse jogo. Nossa, esse G é muito assustante. Esse G aí ia ter me assustado muito já. Mas tá sempre enquanto, porque eu tenho, tenho que arranjar um som bom. Esse aí é bom, é do. Chainsaw. Não, Power Drill né? Massacre. Até acordei, ó. Acordou, acordou? Coidei Boa, aí. Coidei, isso aí, pô, Coidou, Porra! Coidei, coidei. Eu, eu ah, acho que é lá em cima, mano, eu vou subir. Quando tu era criança, tu consumia cereais matinais? Quando você... Não muito, não muito. Não. Eu, eu, quando eu era ah. criança, eu pegava tipo, sabe sustagem? Sei. É tipo, é, então, eu comia puro, pó. <risos> pó, eu comia... Eu, eu acho que isso deu errado. De então, mas sustagem eu é um negócio parecido. de... <risos> É tipo uma suplementação de, ve de né? velho, sei lá, era de velho, era pro meu vô. E aí eu comia puro, eu acho que isso deu algum efeito errado. <risos> que agora eu sou assim. Eu comia os remédios no meu Eu comia os remédios. Eu comia, não é nem eu tomava, eu comia os remédios. Ah, eu como? Isso, isso explica muito. Não, eu acho que o que explica mais é eu ser atropelado por um caminhão, aí eu conto a história toda de novo. Eu acho que isso explica pouca coisa. Faz sentido, mas não explica muita coisa. PK. PK, pecazão. Pecazão.com, vai, vou, vou, eu vou comparar pra você. Eu falei que eu aceito, eu aceito qualquer domínio como aniversário, que qualquer domínio vai redirecionar pra minha live, e aí eu só vou tendo uma lista enorme de sites aleatórios que vem pra minha live. Ó, oh, tocou, tocou, tocou, tocou, pera, pera, pera, tô indo, tô indo, Tira acho que tá aqui perto. Tá aqui perto. Eu não tenho foto. Pegar o som aí na foto. Tô, pegar o som na foto. Mas sei lá, né, porra. É entrar no jogo, caralho. Eu tinha que não tá na vida real. Ai, caralho. Mano, parece que tava na minha <risos> direita, mas tô em cima, <risos> não né? Funciona. <risos> Não é que não, porra Tá, eu acho que eu sei onde é, pera Didi. Alô, fala alô, porra Ai, Alô, alô, vovô Didi Alô, não, vovô Didi não, tem bafo de merda Vovô Didi, tem bafo de merda Ó, oh, tá na minha esquerda, você tá vendo onde eu tô? Eu tô aqui já Você já chegou já? Já Já, então fala na no voz normal Chegou o caralho, que eu não tô escutando você, porra. É em cima ou embaixo? Em cima. Ah, então tô chegando. Só no capricho, é isso aí, mano. Hoje eu tô muito mais macio que outro dia, não tô não. Caralho, o beats bate muito mais do que, do que vodka com refrigerante. Tô chegando. Nossa, hoje eu tô derretido, mano. Hoje eu tô muito dentro... Oh! Ah! Ah! Eita aqui! Sai dessa sala! Volta nessa tem aí! Porra! Entra aí! Tá fecha! Fecha! <risos> Porra, para! Eu vou ficar eu olhando o Brasil aqui! Eu vou ficar olhando o Brasil aqui! Só pra... Eu sou pra Patriota! <risos> aqui! O Patriota, vai mostrar a foto do Fortnite! A ah, não! Ah, <risos> não! Ah, não! No Stories! É o meu bingo, sabia? Que eu tenho uns bingos! Que vida ruim, mano Cuidado Foi muito interessante Nossa, mano não é, não é, não é. Caralho, velho Eu vou cair, hoje, hoje eu tenho medo de cair tá Vai lá, vai Hoje eu tô com medo de cair A moça falou Que moça? Ele tá meio... Nossa, ele tá louco, mano. É a sala do lado, né, não? Essa sala aqui. Puta, é frio pra porra aqui. Apertei tudo errado. Deixa eu voltar lá com o PK e fechar a porta, porque ele falou, já volto. <risos> Se eu deixar aberto, fodeu. Eu sou um amigo legal. Eu sou um amigo legal. Eu sou. E, olha lá, viu? Viu o que eu falei, ó? Anda de bengala e tem bafo de merda. Então, ó, eu fui lá, deixei o livro lá, na sala do lado é frio pra porra. E. Entrou, entrou, pô Entrou, entrou, entrou, entrou! Isso é só uma mentira. A porta fechada, mano. A porta estava fechada, mano. A porta estava fechada. Eles podiam arrumar esse bug, então. Eles arrumam tudo, menos esse bug. A moça que mora no headset falou. ele tá Ele vai embora? Ele não vai terminar, não? Obrigado, não, você vai terminar, PK. Você vai terminar, PK. Não. Fica aqui enquanto eu leio. Ah, Camundongu. Obrigado por você de seis meses. Fala, fala no rádio, em vez da voz, melhor. Isso, fica mais alto. Pode na do que é Pode, pode, pode. Vovó Didi. Uh, você queria dizer que o... Oh, ok. Polonio, é obrigado não. pelo seu de 4 meses. Regis, tá Obrigado pelo 666. Tô. É... Live de medo do de, bu. Melissa mandou Os 100 bits. Sei que você se pulou 100, em bits, tá? soma aqui um bit. Agora toma um golão pela morte MF, tá e outro aqui. pelo meu aniversário. Parabéns, ah, Melissa, ah, aê! Uhul, caralho, aê, Fica cacete! Olha o chat Just... mano. <risos> é por isso que atravessou essa porra, velho. Caralho. Já mutei o porra. Não, vamos, vamos do nada, vamos do nada. Vamos tentar fazer tudo. Fazer tudo que eu faria aqui. Ô filho da puta, nem pegou a lanterna esse porra. Não, eu coloquei a minha. E aí você que não colocou, seu burro. Vai, sem, sem, briefing. Sem briefing, speedrun, vamos, vamos. Tá duro Mussum. Esse é bom também. Eu nem, eu <risos> tá duro vou, Mussum. É bom. Você vou... pegou a chave? Não. Você pegou, pô. Eu nem voltei. Sanduíche, ishi. Pra beber mais, mais. 6 Ionus. Foi? Eu nem peguei item. Ah, mas aí é porra, né? Aí é um. Aí é um. O cara não pegou item, velho. Para que é esse pedaço de lixo. Ó, 12, aqui tem um 12. Ainda tem um 12 aqui? Deu um 12 ali ainda, entendeu? Não sei. Fica é de olho. compensa? Não, sei. Nunca fiz. ai cara, tá que eu, Tem um 12 ali, tem um 12 ali. Eu tô achando que é aqui nesse banheiro, OPK. Tô achando que é esse banheiro aqui, porque tá 12, 11. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui pra caralho, mano. 10, é aqui, é aqui. Achamos já. 10, é aqui mesmo, é aqui é aqui, é aqui. é aqui, é aqui, é aqui, é aqui pra caralho, é aqui. Não, eu sei, mas é aqui, é aqui. 10, é esse lugar, banheirinho aqui, ó. Banheirinho assina já. Já assina o caderno aí, vai! 3, 2, 1, vai! Nossa, ia ser foda. Ia ser foda, hein? Don't wanna short dick, man. Don't wanna short dick, man. Vai, assina agora aqui. Agora, assina agora. Agora. Agora, então assina agora. Vai, assina. Assinou agora. Vai, pegou lápis e... Play vai assinar esse livrão aqui, aqui na minha frente agora! Quanto? Dois. Dois tá? Mas é aqui mesmo, tá? Só pra avisar. É aqui mesmo. Ele tá aqui. Ele tá aqui. A gente nem viu nada, hein? É isso. Se voltar pro caminhão, não pode ver o que, que tem que fazer. Tá é só pegar aqui, as ó, Tá três aqui no corredor. Mas é ali. Ali é o lugar dele mesmo. Tá cinco. Dentro da garagem. Tá, ele tá dando uma, ele tá dando uma andada. 5? Deu 5? Deu 5. Tá. Tá, eu vou pegar mais item lá. Paralelo Sand Chick Man. Tá, tá, tá, Quem tá macio, levanta a mão. Ô, oh, tô macio pra caralho, velho. Eu tô com fome, é o que eu falei, depois desse copo eu vou comer mesmo, porque eu não jantei. E eu acho que esse é o motivo principal, velho. O motivo principal pra eu estar assim é eu não ter jantado. Eu quase li o quadro, não posso ver. Cuidado! Não, relaxa, gente. Assinou, assinou, assinou, assinou. Assinou Assinou o que? É Oni então. Aí. que é Oni, porra? Por que? Assinou. Tá aqui um crucifixo, não pode ver o quadro, hein? É, eu coloquei a câmera, vou ver a câmera. Bom, assinou até agora, não ficou frio. Pra 5 lá. Tem orb, tem orb, tem orb. É, assinou e orb. É, ou é assombração ou eu urei. Você tá bem aí, filho? É óbvio que é assombração, velho. Tem NF5 e coisa. Ah, deu NF5. Deu, falei. Ok. Eu vou tirar uma foto dele. Tire, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Vou fazer, eu tenho que passar o... O... Ah, isso, o incenso. O incenso, isso, boa, você conseguiu. O que você tá fazendo, puta que pariu? Estava <risos> tá um Ah, você mudou o suco, Tava tá. Estava tomando suco. Chazinho. Aí eu... certo. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui mesmo. Aqui mesmo, assim. Não, não, não, que tá aqui, assinou aqui. Não faz sentido ele tá na garagem. Mas o MFC foi exatamente aqui. Mas eu sei, mas é que aqui tá mais frio, não é a garagem, entendeu? É ali mesmo. E o warb tá ali, ó lá. Ó, tira a foto ali. Tira aí, pera. Tira agora, tira agora, tira, tira. O moleque, fotógrafo gê, gê, oficial gê, gê. Não, não vê, não pode ver pera, pera, pera, pera, Tem que tirar foto do fantasma ainda Que é IGG não, eu tô falando interação. Ah, tá aqui. Deixa eu ver Interação, contou, contou a interação não É interação, né? pia suja ir, que já, conta? Então, ou não? Ah, então eu Tô vendo aqui, vamos ver se acende Caralho, Pera, pera, pera. De merda. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Perícia, perícia. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Pereça. Se acende, se acende. Vamos ver, vamos ver. Pera, pera. Se acende. Acendeu, acendeu. Beleza. Ó, oh, acendeu, acendeu aqui acende, o sensor. Acendeu o sensor. Então eu se for que acendi, sensor. Eu que Não, sensor de movimento. Se for sensor de movimento a gente conseguiu. Falta tirar foto dele. Fulaninho, apareça, apareça, apareça. Medo, medo, medo, medo, medo, ai que medo, nossa, que medo, fantasma, fantasma, demônio, cu, cu, celular no cu, eu sei, eu sei, eu consigo, eu sei o suficiente pra puxar o PK, eu conheço o PK o suficiente pra falar palavras-chave que quebram o PK, eu sei. Demônio cu, cu, celular cu. no cu. Eu consigo, eu consigo. Esse é o nível de amizade. É sozinho? Não, o ataque. Não, o ataque não necessariamente é sozinho. São as interações. Que no caso seria é, Spirit Box, EMF. Se for, que aparece sozinho, não é. Tipo, são as interações em si. Não o ataque. O modo de ataque é. pode ser em grupo. Só se for assombração, que aí é sozinho mesmo.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 Ataque. Caralho, puxei isso na minha memória mais interna possível, mano. Eu vou, eu vou segurar uma colher, mano. Fularinho, ataque agora. Ataque, ataque! Ataque! Mano, e se for ataque assombração aí? Essa... A gente não sabe. Ele é, então, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra trás aí. Eu fico aqui, eu fico louco aqui, ó. tem uma colher, não tenho medo de usá-lo. Ataque! Ataque! Medo! Medo! Medo! Medo! Medo! Viu? Foi, foi, foi. foi. Ó, tira a foto. Eu tô indo aí, tô indo aí indo aí? É, dá, acho que dá, acho que dá. Vou passar aqui. Vou entrar aqui no banheiro. Lá no final. Certeza? Não, mas ele vai chegar aí, ele vai chegar aí. Ele vai chegar aí, ele vai, aí. Ele vai, aí. Ele vai, aí. Ele vai vir pro ataque aqui. Deixa aberto já pra mim? Tá tudo aberto, tá tudo aberto. Não fechei nada. Ah, tá atrás de mim? Eu cheguei lá no fundo. Tirou? Fecha tudo aqui e vamos ver. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Não, foi. não né? Vamos tentar de novo. É, pera, mas não terminou o ataque, calma aí. Agora acabou. Acabou? Bom, ele, ele ficou meio acabou puto comigo. Acabou, acabou. É a minha colher, mano. Eu acho que ele ficou Vai puto lá, Vem me atacar, pa atacar aqui comigo, ataca, ataca, ataca ataque, ataque, medo, medo, medo. A gente não sabe, eu, eu vou chamar ele de Josué, fulaninho. Josué, Josué, fulaninho. É fulaninho pra mim. Mas pode, mas, mas pode ser, tá, eu, eu vou chutar então Robson. Robson. Teta Maria, mas deve Maria chutar. Robson. Tá dando uns passos aqui, pera aí. É... Josué Robson. Ih, puta que pariu, mas tá aqui, ó. Tá vindo pra... Ó, tira a foto, por quê? Eu morro com você. Eu morro com você, qualquer coisa. Tenta tirar foto melhor, assim. Fecha, fecha. você É um homem. Fecha, fecha. Fecha aqui, fecha aqui, fecha Fecha. Fecha. Oh, você não fechou a outra. Não, tudo bem, tudo bem. Relaxa. E eu consegui, eu consegui. Conseguiu, conseguiu. Boa, porra. Calma, calma, calma, calma. Acabou. Acabou nada, não acabou ainda não! Você tá é louco, velho! Nossa, não tinha voltar. acabado ainda, você <risos> tá maluco? Vamos ver se a gente conseguiu. Bom, agora eu acho que a gente já fez o, o máximo. A gente já fez todos, a gente já fez todos. Então, tem mais alguma coisa que a... você fez Você ficou com incenso? Acho que falta incenso só. Foi você que falou que ia pegar. Tá, eu vou pegar o incenso então e aí GG. É, não olha você pro quadro. Eu não purifiquei. Eu não purifiquei, eu não purifiquei. Eu falei que Primeiro tem que jornal. Calma. Eu vou purificar ainda, tá aqui o incenso. Eu vou lá purificar e a gente vê se, pega, se pegou tudo, tá? Você quer comigo ou não? Hein? Eu vou, só tô vendo o que a assombração faz. Tá. Ele é sozinho só, por isso que a assombração é, é sozinho, sozinho. Por isso, por isso sozinho. que eu não estava atacando. Purifica Senhor, purifica Purifica Senhor, purifica Purifica tudo Acendeu Ih, caralho Apagou Pronto Contou movimento aqui Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto, pronto Foi tudo, foi tudo Agora Pera aí, não olha o quadro sanidade tá atrás Não, não olha o quadro, vamos olhar junto porque a gente, vai ter fe... a gente vai ter feito tudo o mínimo, entendeu? Só o crucifixo mas que a gente não sabe o se... O então, o é o único. E a temperatura? <SSSSee> pegou já. Você quer, ter... você quer ter certeza? Pegou já. Abaixo de 10. Tá. Vamos ver, vamos ver se a gente fez tudo. Quer ver? Vamos ver vamos Pode ver. ver? Vamos ver, vamos ver. Vou ficar de quase aqui. Ah, faltou 3, mano. Mas Tava pegou a pia! E O evento paranormal você viu! Nossa, mas você vê. Jogo bugadaço, velho. Como assim? Não faz nem sentido. Tá interação. A pia contou. Vou tirar outra foto. Vou tirar outra e foto. o evento paranormal, o PK viu, o fantasma vindo pra ele tirou até foto. Não faz nem sentido isso. Não faz sentido. Não é os dois tem te testemunhar, é um só. É um só. Mano, jogo bugado. Ah, falaram que pegou a foto pegou o caderno. A foto pegou o caderno, Ô, porra, isso sim. Tira o caderno lá, tira o caderno. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Salve. Mas, oh, o evento paranormal tá bugado ainda. Entendeu? Ah, agora sim, é o que eu, tenho, é o que eu tinha falado. Água suja, não conta como interação, conta como água suja. Tá atacando, tá atacando, ah. tá atacando. Tá, tá, pelo amor de Deus, ela tá na minha tá frente, bom. eu vi. Tá paranormal. Tá, tá. Eu vi, mas é que ele sobe sempre. O, o rolê, ele sobe sempre depois desce. Fecha aqui. Aí eu fecho aqui. Pronto. Fecha. Mano, a gente, viu um, a gente viu um evento paranormal. Não faz sentido. Não, evento paranormal não é tocar o telefone. É uma aparição ou ataque. O ataque não é um evento paranormal agora. Não faz nem sentido isso. Não faz ah, sentido. Mas... O que? O ataque não é um evento paranormal. O ataque agora é de boa. Acabou o ataque. Tô louco. <risos> Foi legal. Descontou. O jogo é bugado, gente. Vocês estão falando, estão confundindo mecânica com bug. De novo. Ah, é o que eu falo sempre. Entendi, o pessoal entendi. confunde mecânica com bug do jogo. Inoia. Inoia. Aí não contou, não contou ainda. O não contou o evento paranormal, ainda. Mano, eu vou me matar, velho. Eu, eu, eu... Pode ser? Aí você tira uma foto minha o... aqui, ó. Não, que não, eu não, testemunho, eu não. testemunho, Não, não, não, não, não, não. Vamos só ir embora, mano. Foda-se. Sim. Vai embora. Não, não. A gente, nem, a gente nem gostou item. A gente nem usou item. Que item? A gente nem gastou item. Foda-se. A gente não botou item. Eu coloquei... Como assim a gente não botou item? Ah, eu coloquei item. Eu não botei nenhum. Eu não botei nenhum. É, mas eu coloquei. Mas se eu morrer, eu vou perder os itens. Entendeu? Mas a troco de que Você quer fazer isso? para testemunhar o um evento paranormal bro. Para, mas não, evento paranormal não é nem ataque, não, não é nem nada Para, não faz isso, você quer morrer Para, não faz isso, PK Eu quero morrer, morrer. PK, para PK, não faz isso Fulaninho Fulaninho está Medo, medo, para, medo. para, para, PK! Não, tá PK, não morre! Ir. Para, ele tá vindo atrás de mim! Mano, se não tinha contado essa porra, fica tá puto. Vai não se contou. fuder velho eu Aí depois de não é bug não né Mano, vai se fuder velho Mas PK, relaxa, sua foto você Teve corpo? Nem teve, você nem sua fo tirou foto Só <risos> foto não Eu tirei, eu tirei do sofá, velho. Não, do sofá. não tirei, eu não tirei do sofá Eu tirei do seu corpo e não contou Eu vou não, tirar de novo, velho. pera que tem outra Tem outras duas fotos pra tirar Para Para lá Helps, Helps para lá. Helps. Nenhuma das fotos que eu tirei contou como corpo <risos> morto. Não, será que eu quero seguro? Cara. Que absurdo, né? <risos> Vamos arrumar uns bugs e deixar outros que são uma merda? Vamos, então. É <risos> esse que, é, eu... que é uma merda. Esse é o... É o... Tô Era Revenant. Alguma das coisas não contou. É, o que Mano, que não era? É eu não sei. Assim? Foda-se, eu caguei.